Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? É Eu sou o Norberto Caramba. e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer a nossa TBR da Maratona Literária de Verão. Esse ano conhecida como Torneio MLV. <mulso> O que tá acontecendo? Essa maratona é realizada por Geek Freak, Vitor Almeida. Almeida. E ele chamou mais cinco pessoinhas do nosso coração pra organizar essa maratona com ele. Então vão ser duas semanas, né? Duas semanas só? Eu não acredito não. Ah. É duas semanas, eu pensei que era um mês todinho. E pra que eu botei esse livro aqui agora? Me diga? É, quem foi pego de surpresa? Como eu, agora no momento. Eu, pensei... eu tô no chão aqui. Serão duas semaninhas de muita leitura. Começa o dia 7 e termina e um então vamos correr, que amanhã já, é amanhã, começa agora, meia-noite. No caso é. é isso, a gente tá um pouco aqui. É, gente, já já. Então quem é normal de TBA aí, arranje, que já já começa, meia-noite, agora que eu me toquei, então. É, coisa rápida, é, tem que então... ter atenção. O primeiro desafio é ler um livro que você passou o ano de 2016 inteiro enrolando pra ler. Eu não sei se foi o ano inteiro, assim, né, porque isso é uma coisa muito forte. Mas eu coloquei Boa Noite, de Pão Gonçalves, que era um livro que eu ia ler ano passado, só que eu acabei não lendo. Então vamos ver se agora sai Eu passei o ano de 2016 inteiro enrolando pra ler O Garoto no Convés de John Boyne E acho que o último a última semana ali de 2015 também Talvez esteja na hora de começar Talvez Segundo o desafio é ler uma indicação de algum dos organizadores da maratona Meu livro vai ser as Agusivas Foi indicação de Gabriel Mar Eu vou dizer, vou jogar real, que eu já tinha começado Mas aí eu parei e vamos ver, vamos pra frente Minha indicação, eu acho que quase todo mundo Que talvez tá na maratona já leu esse livro indicou é a queda dos reinos o primeiro livro no caso o terceiro desafio é ler um livro que tem um protagonista lgbt no meu caso eu já tenho lido todos os meus livros da minha estante todos eles fiquei sem opção mas encontrei apenas um garoto aqui no meu Kindle né acho que foi um sinal nós eu ler esse livro a gente vai deixar aqui nos cards inclusive As a é opinião é. dele e vamos ver se eu gosto ele gostou né? gostei gostei muito então pronto nós aprovou então vamos ver se eu gosto também eu vou ler will yeah. e will de david levithan por motivos de não ter outros livros também com esse gênero na minha estante. E as pessoas não falaram tão bem desse livro, né? mundo afora. fora. É, mas vamos ler, vai dar certo. Quarto desafio: ler um livro que está enrolando porque a capa é feia. Eu esse livro de uma amiga minha. Ela disse que é muito bom: A Flor da Pele, de Helena Hunting. Essa capa, ela não chama atenção, gente. Não sei se dá pra ver muito, mas tem uma mulher de costas com uma pseudo-tatuagem. Porque isso não é tatuagem. <risos> isso foi colocado no Photoshop. Eu não tenho palavras, mas vai uma indicação da amiga minha, que eu confio muito no gosto dela. Eu pretendo ler Headhunters, de Jonesbo, um autor que eu tenho gostado bastante ultimamente, que tem livros aqui, crime, suspense, policial, mistério, talvez um pouquinho. Mas essa capa não dá. Olha essa foto aqui, toda estourada, branca, ninguém sabe o que é que tem aqui. Embaixo tem uns pés de um povo é, de B, biomas de é preço. É meu querido. Eu achei. Agora essa mão aqui, você me explica? <risos> Tem uma mó que é A transparência de uma mó. Eu mão. não tinha visto isso, não. Coisa feia da né, bexiga. Mas fora isso essas é coisas... Não, não, não. Isso é uma luva, inclusive. Uma luva, né? Uma luva daquelas de R$1,99. Okay. Tecido branco, velho 70, que fica cinza. É horrível colocar isso aqui. Mas, mas a, a foto é bonita, eu gosto. E a lombada também. O quinto livro a ser lido na maratona é um que você comprou numa mega promoção. Melhor promoção do que essa. Não Eu má. não sei o que é, se não for essa. O quê? O meu livro eu troquei num sebo, ou seja, eu paguei zero reais por ele. E afim, fim, Fernanda Torres falou muito bem desse livro. Eu lembro que eu comecei há alguns anos não lembro nem quando é, mas eu comecei há alguns anos, não gostei, porque enfim, eu tava lendo na livraria só pra ver como era. Eu acho que dessa vez vai... E aí vamos tentar, ele também é curtinho E pelo que eu sei, tem uma, uma pitada bastante irônica E eu tô achando que eu vou gostar E é bem vida real, pelo que eu ouvi falar Aí vamos pra frente, porque é um livro que não é tão curtinho É toda a luz que não podemos ver, inclusive é bem grossinho É uma ficção histórica, pra quem não sabe As pessoas falam muito bem desse livro Tô com medo porque ele é grande, imenso Não vai dar pra... Eu, olha, não vai dar para ler em duas semanas Porque eu fiquei sabendo, inclusive, agora E já, já sei que não vai dar pra ler todos os livros Mas esse aqui eu pretendo ler em 2016, de qualquer maneira o Último desafio é ler um livro que só tenha uma palavra no título. Vamos então, mostrar muito tempo? Vamos! Tcham. Passarinho de Crystal Chan! ler em conjunto, a gente comprou juntos, e daria pra entrar no desafio passado, porque foi uma mega promoção, acho que a gente pagou uns 5 ou 10 reais nesse livro, foi mesmo, foi na bom. Bienal do Rio, Dois nunca reais, me esquecerei. Okay. O quê? que? <risos> Eu nunca vou me esquecer aquele dia! <risos> Ai meu Deus, eu não lembro nem mais sobre o que é, mas eu lembro de uma história de um avô, não sei o que é mais lá. E vamos ler, vamos ver se vai pra frente, vamos ver quem vai gostar, vamos ver Essa quem é não vai ótimo. gostar, e vamos... <risos> eu não tô bem não. <risos> Acabou. <risos> Será que vai dar pra ler isso em duas semanas? Eu acho que não. Talvez, talvez não dê. Vai ter flop? Vai! Não, vamos ver. Não! Que vai. O se você gostou do nosso TBA e se você vai participar, né mais importante ainda, deixa aqui embaixo quais livros você vai ler. Inclusive, fica ligado no nosso Twitter, no Twitter de todos os organizadores, porque é lá que o bicho pega. Pega. Pega, pega mesmo. Pega se correr o bicho, pega se ficar o bicho como. Desde a mês passada, a galera tá super animada. Ah, inclusive, você não falou nossa equipe. Sim, a gente é a equipe. Crucio! Crucio de todo o coração! Okay? Vale a pena salientar aqui, né? Que não, por favor, não vamos brigar, né? Não vamos se odiar. Com todo mundo ler, unido, Sem ver a quem! Brincando! Vai ser ótimo! Vai ser maravilhoso, todo mundo se ajuda! Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like, que ajuda muito a nossa divulgação. E se inscreve se ainda não foi inscrito, por favor, né gente? Acabou! Acabou? Acho que sim. Então acabou. Valeu! Valeu! Terceiro Desafio é um livro que tem um pronome. <risos> <risos> <risos> é prateado não, vamos seguir, o que é a realidade. <risos>